Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E várias vezes as pessoas me perguntam: Lígia, eu tô sem foco, é muita informação, é muita distração, é muita atividade nova para ser feita, é muita adaptação, como que eu faço? E eu vou trazer aqui para vocês três dicas, assim rápidas, que é. A gente sempre ser capaz de nos conectar com o nosso momento presente, com a nossa intenção. E mesmo se a gente distrair, a gente volta e retoma, tá bom? Então o que que você vai fazer? Vamos supor, eu vou começar a trabalhar pela manhã. Antes de eu sentar ali na minha cadeira, eu vou pôr a mão no meu computador e eu vou me conectar com a minha intenção do dia. Só esse ato de talvez encostar a mão no meu, no meu computador, eu posso fazer aquelas minhas três respirações conscientes onde eu inspiro e eu me conecto com a minha respiração, eu inspiro, eu trago a atenção e relaxo o meu corpo todo e eu inspiro e ao expirar com a mão ali no meu computador, eu vou entender qual a minha intenção agora. Ou seja, trazer todo o meu foco, toda a minha atenção para essa próxima hora que eu vou, ou algumas horas que eu vou me dedicar ao meu trabalho ou ao projeto que eu preciso desenvolver, combinado? E outra forma, estou chegando em casa, ponho a mão na maçaneta da porta e também faço essas três respirações para me conectar com esse novo momento presente que eu estou entrando na minha casa e, provavelmente, eu vou me conectar com os meus filhos, com os meus familiares, para aquela situação. Outra dica, eu vou cozinhar. Pelo menos eu aqui em casa, tenho feito café da manhã, almoço, jantar, deliciosos. <risos> e aí, quando eu entro lá, naquele momento, nem que seja naquela meia hora, eu realmente me conecto com aquele meu momento de levar toda a atenção para aquilo que eu preciso fazer. É muito simples. Vamos lá? Vou trazer essa prática bem rapidinha para você se conectar com o seu momento presente sempre. Porque não adianta nada. Cabeça num lugar e corpinho no outro. Não, a gente está falando de cabeça né, e pés sempre no mesmo lugar. Atenção no nosso momento presente. Olá, permita-se pausar por alguns minutos e apenas se reconectar com o que é importante no momento presente, trazendo a sua mente e o seu corpo para o mesmo lugar e utilizando-se da respiração para reorientar toda a sua atenção para o agora. Então, inspire e expira tranquilamente, apenas observe com curiosidade o movimento que a respiração faz no seu corpo, traga atenção para sua postura. E, utilizando-se neste momento, de alguma superfície, apenas coloque a sua mão. E, nesse momento, você pode estar de olhos fechados, eles entreabertos, e coloque a sua mão em alguma superfície. Seja no seu computador, seja na maçaneta da porta da sua casa, e utilizando-se deste artifício, sinta a textura, sinta o objeto e pause. Pause para se reconectar com o seu momento presente e com a sua intenção. Então, se você colocou a mão no computador, apenas pause. Inspire e expire tranquilamente. E tenta trazer qual a sua intenção nessa próxima meia hora, uma hora, quando você vê e sente um computador na sua, na sua frente, na sua mão. A mesma coisa, se você colocou a, a mão na maçaneta, na porta da sua casa, apenas ao inspirar e expirar, se reconecte com o que vai ser importante naquele seu momento presente e traga a palavrinha e responda o que é importante agora. Então inspire e expire tranquilamente e sempre que você desejar orientar a sua atenção para o momento presente pode utilizar-se né, desses artifícios e da superfície de algum lugar para se reconectar